Vamos ouvir um pouquinho aí, Marcos? Vamos escutar? Bota para rolar, professor. Vou colocar aqui, vou, to vou deixar tocar aqui a cantada com, com três repetições, depois eu vou tocar essa aqui com seis para a galera ouvir aí. Certo. É. Escute aí, pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, eu vou colocar até aqui, ó, para tocar até aqui, vou deixar selecionado aqui para mostrar o intervalo. Você está vendo aqui, ó, o intervalo, para a pessoa sentir o intervalo, como é que vai ficar. Aí depois os pelados e a cantada. Vamos lá, vamos escutar. Vou apertar o play aqui e escute aí. Lindo, hein? Perfeito, professor. Agora vamos escutar a, com seis repetições. Essa aqui, no caso, já ouvimos o. Eu coloquei o intervalo né, para a pessoa sentir, né? Aquele, aquele minutinho que vai ficar de canto para canto. Para o cara sentir como é que vai ficar, né? Agora aqui eu vou tocar direto já. Olha só. Dos pialados também, né? Sempre com os pialados. Essa aqui é com seis repetições. Escute aí. Aí está. Ótimo, professor. Parabéns. <risos> <risos> para você, rapaz, que teve a ideia aí. Para você. Para você Desafio que me desafiou. Pago. <risos> Desafio pago, professor. Ô, ô, Marcos, deixa eu te falar uma coisa, cara, que é importante dizer aqui para você. É, Marcos, eu queria dizer para você o seguinte, rapaz. É um prazer imenso é, a gente poder atender você aí quando você vem com uma proposta dessa aqui, entendeu? Querendo ou não. É o seu conhecimento, é o seu entendimento. E o meu pagamento, na verdade, é quando você encartar um filhotão aí, você ficar muito feliz com ele, e isso aí vai ser o meu pagamento. Eu, vou, um eu, vou, só, eu, só, eu só vou só finalizar aqui, vou salvar. Eu já te mando um link para você baixar aí. aí. Você pode colocar no cartão de memória e fazer o uso aí com toda certeza, tá bom? Grande abraço, boa noite a todo mundo aí também. Foi um prazer mesmo estar aqui com você. Obrigado, Marcos. Até uma próxima, meu garoto. Até